Então, eu vou responder a pergunta que foi feita. Essa pergunta me foi enviada hoje, é, me foi enviada hoje pela Josefa, um áudio, né? Porque nós estamos, gente, na próxima semana, dia 2, 3 e 4, nós estamos realizando a terceira turma do Coaching com Online Experience, né? É, e aí, o que, o que acontece é que nesse. É, no, no coaching quântico, é um trabalho que eu venho apresentando, já apresentei em sete, em sete países, né? é, e as pessoas, quando participam desse trabalho, muitas pessoas passam por grandes processos de cura, curas de dores físicas, dores emocionais, espirituais, né? é, e eu sempre deixo muito claro que não sou eu que curo as pessoas, né? eu, não, eu, eu não curo ninguém e ninguém cura ninguém, não acredito nisso. Agora, nós criamos um ambiente favorável, para que as pessoas se curem, de que maneira? Trazendo um conteúdo, né? um conteúdo que ajuda a pessoa a despertar, ajuda a pessoa a se conectar é, e perceber que a cura, na verdade, é uma tecnologia é que nós já trazemos, já, trazemos, nós já nascemos com essa tecnologia, é, nós, nós já, já acessamos esse, esse conhecimento, ele já está dentro de nós. A grande questão é que, por ignorar as leis, nós nos distanciamos dele, nós agredimos o nosso corpo. Né? Nós agredimos, seja com alimentos tóxicos, com agrotóxicos, com venenos, com medicamentos químicos, né? agredimos com, com toxinas dos pensamentos, com as vibrações baixas da raiva, do ódio, da inveja, do ciúme, tudo isso né, que, que trava a nossa vida e que a gente faz porque nós não temos consciência. Nós ignoramos muitas vezes as leis, como Simone trouxe aqui, as leis é, as leis sistêmicas né é, as leis espirituais então a gente se distancia completamente né desse processo e aí a, a, a nós terminamos atirando no nosso próprio pé tá? e a pergunta a pergunta da Josefa é, foi uma pergunta bem direta ela mandou para mim um áudio perguntando Olá se eu tô com depressão né eu tô com depressão é, eu fazendo o Coaching Quant, que eu vou curar, eu vou curar, o Coaching Quant cura a minha depressão, tá? e eu mandei um áudio para ela, e, e mandei também uma mensagem dizendo que eu ia responder ela ao vivo. Eu não sei se a Josefa está aqui, é, mas eu disse a ela, eu vou responder ao vivo, porque a sua pergunta, ela, eu normalmente procuro responder perguntas que sirvam para outras pessoas, né? Porque as pessoas, o que, é que acontece? As pessoas estão querendo alguma pílula mágica, estão querendo um remédio de farmácia, estão querendo. É, fazer um curso estão querendo fazer alguma coisa para se curar é, e claro que existem inúmeros caminhos o que eu costumo dizer é o seguinte né o curso de coaching quântico ele não cura ninguém eu não curo ninguém agora você pode se curar é, você pode se curar então o que nós trazemos é o conteúdo é, porque Por que, que eu, eu posso lhe dizer isso? Porque nós temos inúmeros casos de cura. Porque o que nós trazemos é exatamente o conteúdo que vai trazer clareza para você investigar a causa da sua dor. Ou seja, essa depressão está acontecendo por quê? Tá? Então, o que nós vamos fazer no Coach Quant são muitas perguntas são muitos rastreamentos, né? É, são trazendo conhecimentos para trazer clareza para você. Inclusive das constelações familiares. Um dos temas que eu abordo na, na, no coaching quântico são, a, a, são os princípios da, da, da vida, né? as ordens do amor. Eu trago os princípios herméticos, né? eu trago... É, é, os, os cinco compromissos, são quatro, agora tem um quinto, né? Que eu vou acrescentar no, no coaching quântico, o quinto compromisso do Miguel Ruiz. Eu trago vários conhecimentos espirituais então, e trago os conhecimentos científicos que mostram é, que nós precisamos. Você não vai curar a depressão simplesmente tomando antidepressivo para aumentar a quantidade de, de serotonina na fenda sináptica, porque isso aí, né? Isso aí não vai resolver. A produção de serotonina, simplesmente você colocando serotonina sintética dentro do seu corpo não vai resolver seu problema. Isso vai gerar dependência, isso vai gerar futuramente outros problemas. Agora, se você está, se você vai fazer o coaching quântico com um foco no aprendizado, com um foco, você vai de coração aberto, de coração aberto para essa perspectiva de evoluir, essa perspectiva de crescer como ser humano, então a chance de você se curar de uma depressão ou de qualquer outro tipo de doença é muito grande. Né? É muito grande, porque eu não, eu não trabalho com a perspectiva da doença. Eu trabalho com a perspectiva da saúde. Eu não trabalho com a perspectiva de dar atenção ao sintoma. Né? Claro que eu olho para o sintoma, mas o mais importante para mim não é o sintoma, é a causa. é porque, O que que esse sintoma quer dizer? é o rastreamento, né? Ana Flávia está dizendo aqui que se curou, se curou, na verdade, se libertou, né, Ana Flávia, que participou do último Coach Point? Então, assim, nós temos inúmeros casos, gente, de curas físicas, emocionais, então, eu não tenho dúvida que você, Josefa, pode se curar do, da depressão, né? mas você que vai fazer isso, eu vou ensinar como você fazer isso. Entender? Você vai aprender, porque o meu trabalho não é, não é, não é arrumar mais uma bengala para você, você andar com mais uma bengala. É você se libertar das bengalas. É você assumir a responsabilidade pela sua vida. Né? É você, é, é, dentro dessa perspectiva da autorresponsabilidade, né? você aprender a olhar para a sua história, olhar para a relação com seus pais, olhar para a relação... É, com seu marido, ex-marido, com seus filhos, e buscar exatamente olhar se você está no seu lugar. Né? Porque muitas vezes a depressão vem de um sofrimento, de algo no passado que a gente insiste em, tra em, em trazer o mesmo significado para aquilo ali. E você fica relembrando aquilo ali, fica relembrando e fica muitas vezes se vitimizando. Tá? Então, se você está disposta a sair de uma condição de vítima, se você está disposta a sair, a entrar no, no campo da autorresponsabilidade. Se você está disposta a identificar a inteligência inata do seu próprio corpo e acionar essa inteligência, eu não tenho dúvida que você pode se curar de qualquer coisa, de qualquer... Não existe doença incurável. Só existe doença incurável quando você insiste em ficar tomando remédio sem né, procurar a dor, porque o remédio químico, ele... É, a proposta da indústria é você ficar doente né porque se você se cura a indústria quebra né então você primeiro você tem que entender que você na mão de uma indústria que sobrevive que cresce em função da doença ela não está preocupada em lhe curar ela nem ela nem, nem acredita que a cura existe os médicos não acreditam que a cura existe por mais incrível que seja né eu tenho pessoas né? eu tenho eu tenho pessoas que tiveram cura de câncer de metástase de câncer né? fazendo o meu curso né então, assim, você precisa primeiro confiar nisso, né? E precisa entender que essa cura, quem vai fazer é você. Eu vou apenas mostrar, eu vou mostrar como você acessar a tecnologia, né? Mas você é que vai se empoderar da tecnologia, você é que vai usar no seu dia a dia. Não tem nenhuma doença incurável, gente. Né? Agora, você não pode querer né, curar uma doença mantendo os mesmos hábitos que faz você adoecer. Então, nós vamos identificar quais são os hábitos quais são as causas né? ou seja a, a, a cura é um processo de transformação a cura é um processo de despertar espiritual é uma mudança de vibração então se você josefa e quem e quem está nos ouvindo aqui e que quer participar do coaching quando que tá querendo se curar de alguma coisa eu digo olha vá com essa perspectiva porque que a cura é, que a cura está dentro de você. É, a cura está dentro de você, o que eu vou, que eu vou fazer é mostrar o caminho, mas eu, o que eu vou ensinar é que você é que deve aprender a se curar, não sou eu nem ninguém, ninguém cura ninguém, porque aí você não depende de mim, não depende de ninguém, eu vou trazer a, a, eu vou trazer a metodologia para que você use isso todos os dias, né? de maneira consciente, dessa forma você possa evoluir e se curar. Tá? Então, esse é o um recado né, que eu quero dar à Josefa, foi, ela, ela mandou esse áudio e eu res, resolvi responder isso ao vivo, porque essa pergunta me faz muito, olha, se eu me curo de câncer, eu me curo de diabetes, eu me curo... Claro, você pode se curar de qualquer coisa, contanto que você coloque como prioridade a sua cura pessoal, né? o seu, a sua evolução pessoal, então é exatamente isso que nós vamos fazer no Coaching Coin, tá?